Ah, 2021! Um ano de desafios. Resistimos, nos reinventamos, transformamos, mas acima de tudo, crescemos e inovamos. Saímos dessa jornada maiores e melhores do que entramos, prontos para encarar um novo ciclo 2022. Com as nossas soluções, ampliamos relacionamentos, aproximamos pessoas, construímos histórias e impulsionamos informações notícias, conteúdos e tudo o que envolve comunicação. Pois seguimos nossa essência, conectar marcas aos seus públicos, por meio de alta tecnologia. Focamos em inovação e não vamos parar por aqui. Em 2022, grandes lançamentos virão, com o mesmo efeito que priorizamos em nossas soluções. Mas nem tudo são flores. O ano de 2021 chega ao fim e sabemos que não foi um ano fácil. Vivemos uma proximidade distante, restrita ao online. Faltou o um abraço apertado, aquela troca de sorrisos, a companhia no café. Mais uma vez, o olho no olho ficou apenas no digital. E por isso mesmo, nos momentos mais complicados, mantivemos a calma, oferecemos auxílio psicológico, estendemos as mãos e acolhemos todos os nossos colaboradores. E nós... Trouxemos um grupo que prioriza conexões e une ideias. Não deixamos de ficar juntos. Estávamos lá, todos, seja nos encontros semanais ou no digital, confraternizando do melhor jeito o Comunix. Outro motivo de orgulho foi o número de contratações que tivemos ao longo do ano. Em meio à pandemia, o grupo Comunix ampliou sua rede, inclusive recontratando talentos. Um belo motivo para comemorar o seu aniversário que neste ano comemorou 20 anos de caminhada e de sucesso no mercado da comunicação. E todo o nosso esforço se traduziu em uma sequência vitoriosa no GPTW. Isso porque fomos duas vezes reconhecidos e chegamos a ficar entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E não apenas isso. Depois de um ano sem realizar a noite de gala mais aguardada do mundo da comunicação, tivemos orgulho de anunciar a grande volta do Prêmio Comunite, que pela primeira vez foi realizado em formato híbrido, em live, apenas com os finalistas e os convidados presencialmente, seguindo o exemplo do Prêmio Influência de 2020, com ambos batendo recorde de audiência este ano. E mesmo com a distância, estivemos juntos e fomos além, graças aos esforços dos colaboradores, parceiros e clientes. Sem vocês, essa história de sucesso não seria possível, pois é nos momentos difíceis que nos unimos e nos tornamos mais fortes. Isso é família, isso é Comunique-se. Hoje é o dia em que devemos começar a olhar para frente, com a esperança que o próximo ano seja incrível, que traga inspiração, sucesso e prosperidade. O Comunique-se deseja a todos um feliz 2022.